E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar de um conceito muito importante na matemática, que é o conceito de derivada. E você provavelmente já deve estar familiarizado com a ideia de inclinação de uma reta. E se você não lembra esse conceito, eu sugiro que você dê uma revisada nos vídeos da Khan Academy. Mas basicamente, uma inclinação, ela está descrevendo a taxa de variação de uma variável vertical em relação a uma variável horizontal. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu plano cartesiano. E se eu quisesse descobrir a taxa de variação da reta, ou seja, a inclinação da reta, eu pegaria dois pontos sobre ela e note que a variação em x é essa aqui e que nós podemos chamar de delta x. Esse delta é uma letra grega que representa variação, portanto, é uma variação em x. E também podemos colocar a variação em y. e Observe que nós estávamos aqui e fomos parar aqui. Então, a variação em y vai ser essa aqui, que eu vou chamar de Δy. Portanto, a inclinação da reta vai ser igual à variação em y que nós chamamos de Δy, dividido pela variação de x que nós chamamos de Δx. E, claro, às vezes nós escrevemos aqui variação ou representamos por um a, por um m, enfim, tem várias maneiras de representar essa inclinação. E observe que nós temos uma taxa de variação constante aqui, o que significa que, se você escolher qualquer dois pontos, sobre essa reta aqui, quando você ligá-los e fazer essa conta aqui, você vai ter a mesma inclinação. E é isso que torna esse gráfico uma reta. Mas o que é legal no cálculo é que nós conseguimos construir ferramentas para calcular variações instantâneas em uma curva, ou seja, uma taxa que está mudando constantemente e não constante como é na reta. E aqui nós temos uma curva onde a variação de y em relação à variação de x não é constante. Por exemplo, se nós tentarmos utilizar essa ferramenta aqui, nós vamos ter que escolher dois pontos aqui na curva para calcular a inclinação, mas se escolhermos outros dois pontos, por exemplo, esse ponto e esse ponto, a inclinação da reta vai ser um pouco mais alta, ou seja, essas duas inclinações são diferentes. Ou seja, a inclinação está mudando. Mas e se eu te fizer uma pergunta? Qual é a taxa de variação instantânea em um ponto? Por exemplo, o quão rápido o y está mudando em relação a x nesse ponto? Ou seja, exatamente nesse ponto quando x é igual a esse valor aqui. Que eu posso chamar de x1. Uma maneira de pensar nisso é colocar uma reta tangente a esse ponto, e com isso vamos conseguir calcular a inclinação dela. Essa vai ser a taxa instantânea de mudança nesse ponto. Se eu colocar essa reta tangente a esse ponto, vai ser algo mais ou menos assim. Então, se descobrirmos a inclinação dessa reta, nós vamos descobrir a taxa de variação instantânea nesse ponto. E por que taxa de variação instantânea? Por exemplo, pense no Usain Bolt. Se descobrirmos a velocidade dele em um determinado momento, isso talvez ajude a descrever a sua posição em relação ao tempo. Ou seja, o y é a posição e o x é o tempo. Então, taxa de variação instantânea nesse ponto é a ideia central do cálculo diferencial. E essa taxa de variação instantânea é conhecida como derivada. E, claro, eu coloquei uma exclamação aqui porque o conceito de derivada é muito importante no cálculo. Entendido o que é uma derivada, como podemos representá-la? Uma notação bastante conhecida é a de Leibniz. e Ele é um dos pais do cálculo, juntamente com Newton. Então, a notação de Leibniz para essa taxa de variação aqui, para essa inclinação, é igual a dy sobre dx, ou seja, a diferenciação em y dividido pela diferenciação em x. E é por isso que eu gosto dessa notação, porque ela realmente te dá a ideia de mudança em y em relação a x. E você vai ver nos próximos vídeos que uma maneira de pensar nessa inclinação é calcular a inclinação das retas secantes. Digamos que eu passe uma secante por esse ponto e por esse ponto, e eu posso fazer isso cada vez mais próximo do ponto que quero. Por exemplo, calcular a variação da secante entre esse ponto e o x1 ou um ponto mais próximo e o x1, e chegar cada vez mais próximo e ver o que acontece com a variação quando x se aproxima de zero. E é por isso que o Leibniz utilizou essa notação. Ela representa pequenas variações no y em relação a pequenas variações no x, principalmente quando o x se aproxima de zero. E é assim que vamos calcular a derivada. Mas existem outras notações. Se essa curva aqui for descrita como y igual a f de x, a inclinação da reta nesse ponto pode ser descrita como f' de x1. Mas, claro, essa notação, a gente leva um pouquinho de tempo para se acostumar. É o que chamamos de notação de Lagrange. f' representa a derivada. Ela está nos dizendo a taxa de variação instantânea para um determinado ponto. Portanto, se você estiver colocando um x dentro dessa função, você vai obter um y correspondente. E se você colocar um x dentro dessa derivada, você vai obter a inclinação da reta tangente nesse ponto. E tem uma outra notação que você vê menos nos cursos de matemática. Geralmente, você vê nos cursos de física, que é você escrever o y com uma bolinha aqui em cima. Você também pode ver o y com um traço aqui, isso é mais comum em cursos de matemática e conforme vamos avançando nas aulas, nós vamos descobrir mais ferramentas para calcular essas variações. E claro, os limites vão nos ajudar bastante. E eu espero que você esteja familiarizado com eles, tá? Isso porque nós vamos calcular bastante o limite dessa variação e também o limite quando esse x se aproxima de zero. E nas próximas aulas nós vamos aprender a calcular derivadas não somente para um ponto, mas também vamos utilizar equações para determinar a derivada em um ponto qualquer. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!